eu vou te ensinar como usar os níveis lógicos ou níveis neurológicos da programação neurolinguística da pnl né que é uma criação um desenvolvimento do robert Dilts de modo prático muito prático mesmo nos seus atendimentos e na sua vida na sua vida pessoalmente como você vai poder usar níveis neurológicos para mim, níveis neurológicos são a estrutura da experiência humana, ok? Eu sou Valdeci Carneiro, sou psicólogo, sou doutorando em psicologia e especialista em medicina comportamental pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. Mas vamos lá. Primeiro, vou te pedir um favor. Aproveita agora, é, já dá uma curtida no nosso canal, ok? Dá o seu like para gente e isso já vai garantir que você vai ser avisado dos próximos vídeos que toda semana toda quinta-feira nós temos vídeos novos aqui onde eu vou te ensinar praticamente tudo que eu uso sobre hipnose programação neurolinguística vou te falar sobre psicologia sobre psicoterapias esse é um canal de aprendizado tá bom então vamos lá é, se alguma vez você já ficou perdido quando você está tendo um cliente ou paciente não sei qual a terminologia que você usa eu prefiro cliente porque eu acho que paciente muito passivo só por isso não tem nada a ver com a parte comercial mas eu prefiro cliente então se você já é, esteve atendendo um cliente e percebeu que ele não saía daquela mesma situação parece que ele estava patinando ou girando como se fosse uma enceradeira, né? eu até falo que a técnica é enceradeira. Ele fica girando, girando, girando em torno de si mesmo e não vai adiante. Talvez o pessoal mais novo nem saiba o que é enceradeira. Não tenho visto uma funcionando. Mas, mas é mais ou menos isso. Parece que empacou o processo. É, Einstein dizia que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi gerado. Então aprender sobre os níveis lógicos... Vai te ajudar a sair de um nível para outro, mostrar no outro nível como é que isso funciona. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Níveis lógicos ou níveis neurológicos é, são desenvolvimentos desenvolvimento de Robert Dutz, um dos maiores desenvolvedores da programação neurolinguística, e foram baseados nos níveis de aprendizagem de Gregory Bateson. Gregory Bateson, para quem não sabe, foi um dos grandes nomes da teoria dos sistemas, é, criador da teoria do duplo vínculo na esquizofrenia e um dos grandes nomes do movimento de palo alto de terapia breve Bates é uma, grande, uma das grandes referências que tem no mundo terapêutico e de pensadores do século passado ok então vamos para os níveis neurológicos primeiro nível neurológico é o nível de ambiente o nível de ambiente ele responde às perguntas eu vou começar a escrever aqui do lado e você vai me acompanhando, tá? O ambiente é o local. É a parte contextual. O ambiente responde as perguntas. Onde? Eu vou escrever aqui dentro mesmo. Acho que essa aqui não quer escrever. É só para... É a hora de falhar e agora, tá? Onde... Eu já errei onde? Vai no dedo mesmo. Onde... Quando... E com quem? Então veja, os meus ambientes são onde eu estou, quando está acontecendo e com quem eu estou. Esses são os meus ambientes, ok? O nível de comportamentos responde às perguntas a pergunta: o quê? O que eu estou fazendo? O que eu faço? Qual é o meu comportamento? Vermelhinho aqui para ficar didático, tá? O nosso cérebro gosta dos coloridos. Então vamos lá. Capacidades, habilidades. As nossas capacidades, habilidades, elas respondem a, a palavra, pergunta como. Como isso é feito? Como isso é elaborado? Qual é o processo seguido para que alguma coisa aconteça? Ou para que esse comportamento aconteça? Como é a pergunta fundamental para a gente destrinchar o modo de fazer? Crenças e valores responde a pergunta por quê? Ok? Por quê? É muito comum no meio terapêutico. É, os terapeutas estarem. Não, eu estou falando do terapeuta, mas acontece com o coach também. Ele está numa entrevista ou está numa sessão com uma pessoa, e quando ele pergunta como é que você faz isso, o cliente responde: Ah, eu ajo dessa forma porque meu pai, ou eu ajo dessa forma porque eu sempre fui. Uma pergunta como exige uma resposta como. Ok? Porque o como são as capacidades, as habilidades. É processual. O porquê está relacionado às crenças e valores, à motivação que se tem. Identidade. Agora sumiu minha canetinha preta daqui, nós vamos usar outra de outra cor. Para facilitar a nossa vida. Apareceu minha caneta preta. <risos> é, identidade responde a pergunta... Quem... Quem é a pessoa que está agindo? Quem é que está fazendo? Quem é que tem essas ações? Quem é que tem esses comportamentos? Quem é que tem essas crenças e valores? Quem é que tem as capacidades? Quem? E para fechar tudo, nós temos o espiritual, também chamado por alguns de além da identidade, ou chamado de sistêmico. Espiritual, esse responde a pergunta, que é quem... Mais. Veja, o propósito disso é ser sistêmico mesmo. Quem mais? Quem mais é afetado pela, pelas minhas meus comportamentos? Quem é mais afetado pela forma como eu faço as coisas? Quem mais é afetado pela maneira como eu acredito no que eu acredito, como eu motivo? Quem mais é afetado por tudo isso? Pelos ambientes onde eu circulo, com quem eu ando o que eu faço, tudo isso. Então veja, o quem, ele interpenetra todos os outros níveis. Eu gosto de fazer um parênteses aqui, quando as pessoas veem a pirâmide dos níveis lógicos, geralmente elas pensam no seguinte, elas pensam, puxa níveis lógicos, ah, essa pirâmide, é semelhante à pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. É, eu já ouvi muito falar que a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, que ela é uma pirâmide hierárquica. É, eu não concordo. Respeito quem acredita sim, mas não concordo. É, ser hierárquico quer, quer dizer que é, o efeito dela se dá em cascata. Nos níveis lógicos, nós observamos realmente isso. Se eu fizer uma mudança nos seus comportamentos, automaticamente você acaba mudando os ambientes para os quais você vai aqueles que você frequenta você muda com quem você está você muda o seu procedimento de quando fazer determinadas coisas mexendo no seu comportamento se eu mexer nas suas capacidades automaticamente eu já mexo nos seus comportamentos e nos seus ambientes ok se eu mexer nas suas crenças e valores aquilo que norteia a sua vida eu mudo as suas habilidades, capacidades, eu mudo os seus comportamentos eu mudo os seus ambientes. É só a gente pensar que é, é uma parte muito pequena mesmo, crenças espirituais, religiosas, é, são só uma parte do nosso sistema de crenças, mas às vezes a pessoa só faz uma pequena mudança, ele troca de religião, ele foi convertido para uma outra religião e ele para de fazer determinadas coisas de determinada forma, mudou como? Ele para de ter determinados comportamentos, para de andar com algumas pessoas, muda hábitos do tipo, eu era um cara mais noturno, agora eu sou diurno e não vai em determinados lugares. OK? Então veja que tem uma escala de hierarquia. A identidade, que é o quem quando eu começo a me ver de uma outra forma, mudar quem eu sou, ou enxergar de uma outra forma o meu eu, ou o self, como muitos falam, eu começo a ter mudanças em todos os níveis de baixo. E se eu mudar o espiritual, a ideia sistêmica de tudo aquilo que eu afeto quando eu faço, quando eu tomo qualquer atitude, eu acabo mudando tudo. As pessoas que me conhecem já me ouviram falar que Dá aquela impressão, quem olha assim pode ter uma visão apressada, muito a né e acreditar que, ah, então é só fazer mudanças no espiritual que eu mexo em todos os níveis de uma vez só. Então vou fazer sempre mudanças no espiritual. Não é só isso. Mas antes de eu continuar desse ponto, eu vou te falar por que, que Maslow, na minha opinião, não é, é uma pirâmide hierárquica de fato. É, nós começamos a, Imazo, com a pirâmide na pirâmide das necessidades humanas. A primeira delas são as necessidades fisiológicas: beber, comer, se vestir, é, ou seja, necessidades fisiológicas, sexo. Essa é a primeira. Mais adiante, nós vamos ter lá acima a status social. Em tese, eu deveria atender sempre as necessidades básicas para atender depois a de status social. Mas eu gosto de um exemplo seguinte. Você conhece alguém que deixa de se alimentar corretamente para comprar uma calça jeans de 500 reais Ou para ostentar uma outra coisa qualquer? Então, mas uh, o básico não deveria ser se alimentar corretamente? Dar atenção àquelas coisas mais necessárias? Ou como se diz muito, Primeiro as coisas primeiras, mas primeiro para esse indivíduo está a necessidade de status social, parecer e não necessariamente ser, ok? Então vamos continuar. Então veja, é, eu digo que os níveis lógicos, ele, além de terem esse efeito em cascata, são hierárquicos mesmo os níveis, ele ainda traz para a gente a facilidade de ter uma visão sistêmica do indivíduo, e de poder atingir o agir de forma pontual, direto, resolver situações. Um bom terapeuta, um bom coach, um bom agente de mudanças, ele vai fazer o quê? Ele percebe qual é o nível lógico que está sangrando mais. Observa bem a metáfora, tá? é como se estivesse fugindo energia ali, ou como se estivesse tudo estragado ou muito atrapalhado naquele ponto. É, ele pega aquele nível que está sangrando mais, trabalha fortemente naquele nível, mas ao mesmo tempo ele reconstrói todos os níveis. Ele reprograma todos os níveis lógicos. Ele pensa na parte pontual, mas na parte sistêmica. É, imagine você comigo, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Porque está com excesso de, de peso. Ah, é só ela fazer... Uma, a cirurgia, a redução do estômago, está tudo certo. Ela não vai conseguir comer muito. É verdade isso? Bom, as pessoas que passaram pelo procedimento sabem que não é tão simples assim. Existe uma estrutura é, subjetiva, psicológica, que faz com que a pessoa haja de outras maneiras. Talvez com essa cirurgia ela comece a mexer sem querer nos seus níveis lógicos isso começa a afetar a sua identidade, ou até quem eu vou parecer dessa maneira, ok? Então veja que é sistêmico, um bom trabalho nesse caso, além da intervenção cirúrgica, teria as intervenções psicoterapêuticas, mexendo com as questões de autoimagem, de autoestima, de perceber quem mais está envolvido em tudo isso, quem é quem ela se torna realmente, quem é ela, a partir do momento que faz essa cirurgia, é, por que realmente ela está buscando essa cirurgia bariátrica, ou que na verdade ela não está buscando a cirurgia, está buscando ter um corpo mais esbelto ou ter uma redução drástica de peso. O que, que ela busca realmente? O que, que ela acredita que conduz até isso? É, como especificamente ela vai fazer para chegar a essa cirurgia? Parece simples, como eu disse, sempre parece simples, mas a pessoa vai ter que estar no IMC, Índice de Massa Corporal X. Vai ter que ter... Se estiver muito alta, ela não vai conseguir fazer cirurgia. Se estiver baixo, não será adequado também. Mas tem procedimentos psicológicos, tem formas de como ela está agindo que, vai, que vão condicionar, vão ajudar ou atrapalhar. Ok? Ok. Que comportamentos ela vai ter que tomar para chegar até a cirurgia? E pós-cirúrgico. Então veja como tudo tem essa estrutura. Tudo. Tem até ferramentas consagradas no coaching e administração como 5W2H, pelas iniciais em inglês, que na verdade falam dessas perguntas. O 5W2H, ele vai falar de uma a mais que é, que é o quanto, how much, quanto, quanto vai custar isso. Mas nós estamos falando da mesma estrutura. Eu vou continuar te dando alguns detalhezinhos, algumas coisinhas, algumas chaves que te ajudam realmente a trabalhar essa estrutura. Perceber. Ah, uma das chaves fortes que eu já dei foi essa. Isso você encontra em qualquer livro de programação neurolinguística. Mas perceba para que serve. Onde, quando, com quem. é O que? Como? Por que? Quem? Quem mais? Então, isso já vai mostrar para você qual é o nível, da, é, nível lógico daquela pessoa que está sangrando mais, onde ela está sendo afetada de fato, para que você possa ter uma intervenção mais pontual. Mas e se eu souber deslocar esse nível? E se eu souber deslocar um, uma situação problema de um nível para outro? O que acontece? O que acontece é que o problema deixa de existir como um problema ele passa a, a ser visto como uma situação, como algo a ser trabalhado. Às vezes, às vezes até como um desafio, ok? Eu vou dar um exemplo para você. É diferente eu dizer para você, pegar uma criança que foi mal na prova de matemática e falar para ela, olha, você é burro, você tirou três na prova de matemática. Você é burro, você é burro, a identidade. É como se a criança repetisse para si depois. Eu sou burro, por isso eu tirei nota baixa. Então veja, o eu sou reflete o quem. Aí ela fala, por isso, que é o porquê, eu tirei nota baixa. Ela começa a desenvolver uma crença do nível de identidade. Uma crença forte de que ela não vai conseguir aprender matemática porque ela é, uma, ela é burra. Agora, se a gente fizesse diferente, se eu falasse, olha, você... Foi mal na prova de matemática. É um comportamento específico. Você foi mal. O que aconteceu? Você foi mal em matemática. Mas você é uma criança inteligente. Você é um menino muito inteligente. É só perceber como você aprende fácil português, como você vai na educação física, como você vai na aula de artes. Você tem uma capacidade de aprendizado muito boa. Mas você foi mal em matemática. Como é que a gente faz para mudar isso? Bom, como é que a gente faz para mudar isso? Eu tenho que dar outras aulas. A aula de uma modelagem mostrando como é que faz um passo a passo. Eu posso pegar a sua excelência na educação física e transportar essa excelência para matemática. Se você quiser saber mais sobre isso, como que eu posso tirar a excelência, como eu posso transportar a excelência de uma situação e levar para outro contexto... É só comenta aqui, comenta no, deixa a sua a sua opinião aqui nos comentários, a sua pergunta nos comentários. Diz que eu quero, eu quero sim aprender isso. E quem sabe, dependendo do volume de comentários que tiver, eu gravo uma aula explicando como transferir competências é, de um de uma situação para outra. Ok? Isso é possível, sim. Tá bom? Então veja. Quando eu faço essa mudança, simplesmente, eu já começo a mudar na criança aquela ideia de que é só um comportamento. Como é que você age é, para as aulas de português? Como é que você estuda para as aulas de português? Essa é uma das formas. Então, eu já posso começar a mostrar para ele, sim, é possível. Ok? Tem outras maneiras, mas eu acredito que para hoje, para você entender já é suficiente perceber que são níveis diferentes numa mesma experiência. São níveis diferentes. É, vou dar só mais uma dica aqui para você perceber a profundidade disso, tá bom? É, imagine que o Valdeci está querendo comprar um carro. Teve até casos na mídia, tempos atrás, muito tempo atrás, de, de, de personalidade, personalidade famosa, que comprou um carrão e quando todo mundo começou a falar mal ou virou notícia, é, por conta do, do carrão, ela resolveu vender o carrão e comprar um outro carrinho modesto. Quase um era o extremo do outro. Mas por quê? Ela não tinha verificado direitinho os níveis lógicos. Quem mais vai ser afetado nesse momento que eu apareço com esse carrão? Quem eu me torno no momento que eu chego com essa Ferrari, ou com essa Mercedes ou com essa BMW, quem eu me torno? É, por que realmente eu quero comprar uma BMW? O que está que por trás de ter uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari? De verdade, o que, que eu quero? É isso que é mais importante. É, e percebam que isso que eu falei está mais nesses níveis de cima. Agora, talvez o indivíduo também quisesse ter acesso a outros ambientes. Olha, o clube onde eu frequento, o clube que eu quero ir, só pessoas com Mercedes frequentam. Só quem tem BMW que vai lá. Entenderam? Então veja que isso é bem complexo, mas dá para aprender. É só você começar a raciocinar clinicamente. Então... Entenda que o raciocínio clínico é isso. Começar a perceber fora de coisinhas pré-estabelecidas. Fora dos cânones sagrados do, do, dos transtornos mentais, por exemplo. Eu tenho que começar a perceber como é que funciona a estrutura da pessoa. Daquela experiência que ela tem. E é dentro disso que eu vou atuar. Ok? Se você quiser saber mais do nosso material, aprender mais com, com o nosso trabalho, aqui no nosso canal... Deixa suas dúvidas, deixa aqui no vídeo mesmo, nos comentários, deixe suas dúvidas. Pode mandar uh, para gente nas outras redes sociais também. Comenta, deixe suas dúvidas, deixa suas sugestões. E assim que você começar a aplicar isso que você aprendeu aqui, eu vou te fazer um pedido especial. Me deixe o seu comentário falando dos seus resultados. Porque para mim vai ser muito importante mesmo saber dos seus resultados. Ok? Então agora você já sabe. Toda quinta-feira nós temos vídeo novo aqui no canal. Grande abraço!